E aí galera, estamos nós aqui. <risos> Tô nem acreditando. Tipo, cara, foi muito rápido que esse negócio chegou. <risos> do nada, do nada chegou aqui em casa, né? Plaquinha aqui, eu vou abrir. Vou abrir junto com vocês aqui, beleza, galera? Pra eu ver aqui a bichona. É, tu vai ser massa, viu? Vai ser massa demais. É destruídos e para nós. Isso é só um relógio... Seja um herói. A história começou quando o relógio esquisito grudou no pulso deles, vindo do universo. Agora tem poderes e com eles faz bonito protegendo o multiverso. Então não havia o bem pra ser superior. A arma não vencia sem o portador. Eu sou o supremo. No meu pulso, universo iremos salvar. Nosso universo, Meu universo chato e sem nexo Pois não achei o mesmo que vocês Difícil a vida nasceu aqui Fica até o dia que eu Beleza, né? agora eu tô aqui com a bichona Olha, chega Ela reflete, parece um espelho Ai ah, é mas é isso, né, galera? Eu agradecer a todos aí que me ajudaram né, nessa carreira para chegar aos 100 mil inscritos. Eu sei que eu podia ter ganhado ela assim antes, né? Bem antes. Mas ansado que nunca, né, galera? Eu sei que eu tô feliz e tudo mas Já tô vendo aqui que parte do meu quarto que eu vou colocar ela, mas... né Isso aqui é a prova, galera. É a prova que meu canal deu bom. Né? O prêmio é modesto à parte merecido, né, galera? Mas é isso, viu? Agradeço a vocês por tudo, né? Agradeço a Deus, né, que... Por permissão dele eu consegui né, realizar esse mérito né, de chegar nos 100 mil inscritos. É isso, galera. Valeu.